Sabe aquela gordurinha dos braços, das costas que você tanto tenta eliminar há muito tempo e não consegue? Através de um cardápio nutricional e o treinamento correto você vai conseguir. Mas vamos lá, eu sou o professor Emílio Júnior e trouxe hoje para você uma dica de treinamento muito importante. Você vai fazer o seguinte: pode ser duas garrafas PET ou mesmo dois pezinhos. Pode utilizar a garrafa PET cheia de água. Você vai sentar fazer a extensão das suas pernas, que é esticar as suas pernas dessa forma. Vai projetar o seu peitoral à frente e contrair o abdômen. Não precisa fazer com que a perna fique por completo esticada em contato com o solo. Você pode deixar ela levemente dobrada, que aí você vai ter um equilíbrio maior na hora de fazer o movimento. Contrai bem o abdômen, tentando colocar o umbigo para encostar lá atrás nas suas costas. Agora, você você vai segurar seja a sua garrafa ou seu pezinho assim vai fazer esse movimento aqui que é o movimento de rosca bíceps então primeiro movimento rosca bíceps segundo movimento extensão volta à posição inicial desceu a mesma coisa lado oposto desceu voltou Fez, subiu, desceu, fazendo este movimento. Eu vou ensinar também para intermediários e avançados. Então isso aqui é para os iniciantes, unilateral, um lado de cada vez, tá ok? Esse foi o exercício para os iniciantes. Agora se você for intermediário ou avançado, vai ficar um pouquinho mais difícil. Vamos lá, você vai pegar ambos os pesos, agora você vai vai tracionar os dois pesos dessa forma e vai fazer a extensão dos braços, sempre mantendo o abdômen bem contraído, volta à posição inicial, desce, não encosta no chão, faz mais uma flexão de braço, estica, desce, volta só esse movimento e aí você pode aumentar a intensidade do exercício fazendo um pouquinho mais rápido claro se você for intermediário ou avançado esse exercício ele não só vai trabalhar Toda a região dos seus ombros, seu trapézio e também os seus braços. De maneira simples, fácil e objetiva, esse professor trouxe mais uma dica valiosa. Se você quiser a minha consultoria para ter resultados reais, sem invenção, sem papagaiada, é o certo, é o correto, é o básico que dá resultado, Entre em contato com o número do WhatsApp lá embaixo e você ainda vai receber de acordo com o programa de treinamento ou a consultoria que eu fizer para você, seja na sua academia ou em casa, o cardápio nutricional feito por um nutricionista que é parceiro aqui do canal, que de acordo com o que eu vou passar para você, ele monta o cardápio de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado, até nosso próximo encontro.